Olá, eu sou o Leandro e hoje estou aqui para falar para você, deficiente, por que, que agora é o melhor momento de tu procurar um emprego e achar esse emprego? Vou te dar três motivos, porque esse é o melhor cenário atual para um deficiente. Mas antes, de se... Mas antes de a gente seguir... Mas antes de a gente seguir, deixe seu like... Compartilhe esse vídeo com os outros. inscreve no canal e ative o sininho para receber notificação cada vez que eu lançar um vídeo. E me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo no vídeo. Porque eu, Leandro, acho que esse é o momento ideal para você, deficiente, arrumar um emprego. Quais são os três motivos que eu tenho em mente? Então, todo mundo sabe que nessa pandemia muita gente está demitindo. Então, nessa crise, nessa pandemia, vocês sabem que as empresas estão demitindo muita gente. Mas, por outro lado, ela também está contratando. E isso é muito bom. Porque se precisa de mão de obra. E também eles estão com vaga para deficiente. O primeiro motivo é, é óbvio. As empresas estão trabalhando no home office. Então, você que é decente não tem que se deslocar até a empresa. Não tem que pegar trânsito, não tem que subir escada para... Chegar até a empresa, não tem que passar por dificuldades na rua, porque as empresas estão trabalhando de casa. O segundo motivo é que as entrevistas são home office, em videoconferência. Então, o entrevistador vai focar mais no teu intelectual e não na deficiência em si, o que é uma boa saída para você conseguir êxito. E o terceiro motivo plausível que eu acho é que as empresas não vão ter que se preocupar com com com a acessibilidade, porque a tua casa já vai estar pronta para ti Então é uma coisa menos para as empresas se preocuparem, o que aumenta a tua chance de ser contratado. Claro que vai depender do cargo que tu vai exercer. Tem cargos que tem que, obrigatoriamente, ir presencialmente para as empresas. Mas eu sei que as empresas estão tomando o maior cuidado com essa pandemia, com os cuidados. E não vai ser diferente com uma pessoa com deficiência, que tem risco maior de, de contágio do Covid. Então, é, eu acho que os cuidados têm que ser redobrados e vão ser redobrados, eu acredito nisso. Então, é, o que tu tem que fazer é só ter vontade de arrumar um emprego e acreditar nisso como eu acredito, porque esse é o momento certo. Se tu quer se re realocar, pare de reclamar e comece a enviar currículo, comece até um perfil no LinkedIn, começa a fazer networking, que é muito importante, e vamos para cima. Então era isso, espero que você tenha gostado, e até mais!